E aí pessoal, beleza? Red Max aqui na área novamente para demonstrar para vocês mais alguns itens da Procton, em especial o Slider Estrela. Você acabou de receber na sua casa. Feliz da vida, que acabou de chegar. Bem embalado. Trão Slider Estrela. Essa é a peça, tá? A gente pode ver aqui a base, a estrutura para instalação. A gente vai colocar umas fotos dele instalado. Essa daqui é um slider estrela da Hornet tanto Hornet como CBR 600 usam a mesma peça, né? Essa parte aqui, ela vai, ela encosta na tampa do motor, né? Essa estrela tem como principal função, para não dizer única função, proteger aquela parte mais exposta do motor, onde onde numa eventual queda aí acaba ficando bastante a mostra, né então prejudica bastante porque pode pode é chegar a um ponto de, de atrito com asfalto que ela vai abrir e vai começar a vazar o óleo e a moto provavelmente vai estar tá ligada se ela não tiver um, um sensor de queda é, ou não tiver funcionando de acordo que nem todas as motos têm esse sensor de inclinação que quando ele chega no para quem não conhece esse sensor de inclinação ele quando chega uma, um determinado grau ele é um sensor de mercúrio e aí ele automaticamente desliga a moto ou seja a moto no chão quando a moto tiver no chão ela não vai funcionar então é importante procurar saber também se a sua moto tem esse recurso tem essa tecnologia isso é interessante mas a maioria das motos pelo menos até eu estou chutando aqui mas pelo menos algumas motos aí até 2010 11 é, muito muitas poucas motos têm essa tecnologia tá? eu, eu depois posso confirmar aí se realmente a, as Hornets de que ano até que ano tem essa tecnologia mas de qualquer forma a moto depois que ela cai, ela ainda vai continuar ligada por um momento então se porventura a queda acabar é, for de um impacto que se, ele, se a tampa de motor ela não ficar exposta né? O motor ele não ficar exposto por conta do atrito com o asfalto num determinado trecho Pode ser que só da pancada no solo ela já quebre De repente pega, pega algum, alguma coisa, né? uma, uma não sei como que chamam aí na sua cidade Mas aquela tartaruguinha, aquela amarelinha né? Às vezes se pegar naquilo, na daquele negócio lá é, você já pode estourar o motor, ali a tampa do motor E vai vazar óleo, a moto vai estar tá ligada vai, O motor vai estar tá funcionando Vai sair todo o óleo, a chance de você prejudicar Também o motor da sua moto Porque numa queda as pessoas sempre passam ah, Estragou carenagem é, Estragou o pezinho, manete, guidão Bolha Mas numa dessa num, um prejuízo Numa tampa de motor vazando óleo O prejuízo é grande Porque vai travar o seu motor Vai estragar os cilindros vai vai aí vai estragando tudo né então um investimento aí de aproximadamente 700 reais praticamente 700 reais dependendo da moto você protege ela além de deixar um design visual bacaníssimo muito bonito mesmo né essa parte aqui é toda em nylon essa parte aqui também é nylon né essa parte aqui ela vai encostada lá esse espaçador aqui Evita que também na queda a própria estrela ela, ela se rompa, mas não deixe que a pancada inicial pegue na tampa do motor. Isso aqui que a gente chama de cinzeiro, pelo seu formato de cinzeiro, é, é totalmente de nylon também. O nylon, para quem não sabe, ele tem um coeficiente de atrito menor, então ele aumenta o arrasto no o contato dele com o asfalto o alumínio ele vai segurar mais ele vai ser mais difícil de arrastar isso faz com que gere trepidação e a peça quebre é, o nylon tanto que para as motos de pista a gente recomenda os sliders todos em nylon porque a velocidade vai ser muito maior a área de arrasto vai ser muito maior né porque dependendo do, do autódromo são áreas grandes. Então, a moto vai ter um arrasto ali de, sei lá, vamos colocar aí de 50 a 100 metros ou mais, dependendo, uma curva aí, é, pode ser que ela se arraste mais. Então, o, o nylon ele vai comendo, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, já ele vai comendo mais, mas aí tá, a moto vai deslizando mais. É, o, o slider de alumínio já é diferente o slider de alumínio ele vai começar a pegar mais ele vai ter um atrito maior então ele vai trepidar mais e a chance do, do material não resistir quebrar e aí começar a, e aí o restante que a moto tem para arrastar o restante que a moto tem para arrastar ela ela vai estar tá comendo partes dela e não os protetores tá então esse aqui é o slider estrela é uma peça linda uma peça linda, tá? É, os espaçadores todos de alumínio, os parafusos todos de aço inox, são todos produzidos pelas Procton. Tudo aqui é produzido pela Procton, tá? Nada aqui é terceirizado, nada é comprado fora. A única coisa que não é feito dentro da Procton é a anodização ainda. Mas o restante todo é feito pela Procton. Então é um produto assim, feito do zero até o 100%. Não tem nada... É, que é produzido em outro lugar, outro parafuso, outro, é comprado de um terceiro, que pode dar problema. Essa parte aqui a gente usina. Em... Não, não tem. É 100% prócton, 100% nacional. Tá? É uma peça que hoje a gente está levando em torno de 5 a 10 dias para ser entregue, dependendo da cor. Infelizmente a gente não consegue manter o estoque de todas, só de slider estrela. Eu não tenho aqui agora, mas são 20 opções de slider estrela, saindo 4 cores para cada. Então são 80 opções de slider estrela. Não dá para ter estoque de tudo. Então a gente pede esse prazo, pode ser que a gente entregue antes ou entregue depois. Mas dá uma conferida no site, fala que a gente a gente sempre vê o que, que, o que, que pode ser feito. Tá? Quem tem que perguntar, isso daqui é uma vaselina, tá? para poder encaixar as peças aqui. É isso, porque ela roda, tá vendo? É isso aí. Então, esse aqui é o slider estrela da Procton. Sucesso de vendas também. Disponível na nossa loja virtual. A gente também vende pelo Mercado Livre. Parcelado, dependendo do valor, até 10 vezes sem juros. Desculpa a garganta aí. E qualquer dúvida, qualquer necessidade, só chamar a gente aí. Redmax. Vem ser feliz aqui comprando na Red Max. Um grande abraço. É isso aí.